Salve, salve! Você já deve ter chegado em algum lugar com um monte de problema, sentou na mesa, contou os seus problemas e quando saiu dali, até a dor foi embora. Como é essa mágica que acontece num consultório médico, Dr. João Francisco, seja bem-vindo ao nosso Dois Dedos de Prosa, vai ter um papo. Primeiramente, né, é um prazer estar aqui comigo, e, e é isso mesmo, né? A gente chega lá com um médico nervoso, ansioso, que está com dor aqui dali, aí sai da consulta, até a dor parece que foi embora. Que milagre que acontece! Uma boa tarde, muito obrigado, né? Por é, estar aqui também, repassando um pouco do nosso conhecimento. Agradeço Douglas, agradeço a Rio Mafra Mix. E acontece sim, porque na verdade, a gente sabe que hoje, é, mais da metade das doenças atreladas ao ser humano não são as doenças que a gente chama orgânicas, né? são doenças psicosomatizadas. Né? Então são pessoas que tiveram casos, por exemplo, de câncer na família ou tiveram vivência de doenças graves e às vezes por sentirem aquele sintoma né, parecido ou por acharem que vão desenvolver, acabam tendo algum desconforto e aí já acham que estão com uma doença já mais séria, mais grave e muitas vezes só de examinar conversar, trocar uma ideia e ver às vezes nem com exames complementares o paciente já sai bem mais aliviado dali, com bem menos inseguranças e aí o exame complementar vem muitas vezes para confirmar esse diagnóstico então a grande maioria a maioria das vezes o paciente vem com essa dúvida e como a gente falou, não são doenças orgânicas, né? principalmente doenças abdominais, existe uma, uma síndrome que se chama intestino irritável, que acontece muito, sabe, estufamento na barriga, dor, e o paciente já acha que já está com uma série de problemas, inclusive. Tá morrendo. Câncer. E aí você vai ver e não é nada daquilo. São outras, outras situações ali que são facilmente, vamos dizer assim, tratadas. Né? Então, uma boa conversa já ajuda bastante. <risos> Falando em boa conversa, eu venho toda semana no Poço M7, tomar um café, uma água. E aí, por que não transformar essas conversas numa boa entrevista e agradecer ao M7 por nos ceder esse espaço, patrocinar o programa. E o doutor, né, sempre tá aqui conosco e sempre que o Rio Mafranco se pediu, sempre solicito para dar entrevista a gente, isso é muito bacana. Doutor, agora existe muito mito, né? Muita coisa que é verdade, que às vezes é mentira, às vezes é mentira, que acaba caindo no, no no povão, né? E isso também prejudica as pessoas, né? Na área da alimentação, qual que seria assim os os mitos e verdades em relação à alimentação? Então, é aquele velho ditado que diz assim que é, mesmo coisas boas em excesso podem causar mal, com certeza. Porque você pode ter excesso de uma coisa que, teoricamente, de um alimento que é bom, mas que ele não te supre em determinadas vitaminas. Então, a mescla de alimentos ela é fundamental. É, outra coisa, alimentos considerados que realmente não são saudáveis, a gente diz sempre, não tenha por perto. Evite... A facilidade para se obter esse alimento. Então, por exemplo, chocolates, bebidas alcoólicas, é, excesso de carboidrato, excesso de açúcar, não tem em casa. Dificulte o máximo a você a ter esse tipo de alimento. Dificultando, você vai ter mais é, facilidade em poder realmente se alimentar bem. Eu acho que o bom, a boa alimentação, ela começa em você retirar um tempo. Eu sempre digo aos meus pacientes, Todos eles falam: ah, mas eu não tenho tempo, eu acabo passando numa venda, numa lanchonete, numa padaria, pego um salgado, como com uma coca e sigo a viagem. Eu considero isso assim uma das coisas mais absurdas, porque quando eu me mudei para Mafra, para cá, para uma cidade menor, uma das coisas que mais me angustiavam e me incomodavam em Curitiba, quando eu trabalhava lá era o fato de eu não conseguir sentar para almoçar. Não ter 30, 40 minutos para sentar, ter aquele, aquele tempo ali. Então, muitas vezes, não está é, na quantidade de alimento, e sim o tipo de alimento que está sendo consumido. A gente vê hoje na mídia, no Instagram, é muito fácil. Você vê lá, por exemplo, uma, um pacote de amendoim chega a 300, 400 calorias que equivalem às vezes a 12, 14, 15 bananas, é, 4, 5, 6 fatias de pães. Então está na qualidade que você vai comer. E para você ter essa qualidade, você precisa tirar um tempo. Como a gente tira tempo para tudo na vida, né Douglas? A gente tira tempo para cortar o nosso cabelo, a gente tira tempo para ir no nosso dentista, para ir no nosso médico. E por que diariamente não para sentar e fazer uma boa refeição? Ah, mas não dá tempo, não tem lugar. Tem sim. Tem vários lugares, desde uma boa marmita, eu sempre digo assim, desde uma boa marmita com uma, um arroz bem balanceado, um feijão bem balanceado, que não vai ter tanta caloria, vai suprir o teu dia, bastante verdura, que a digestão é mais lenta, então ela vai te manter é, saciado por mais tempo, ao contrário do carboidrato, macarrão, pão, lanches rápidos, que é aquele é, alimento que você vai sentar, vai comer dali uma hora, 40 minutos, já vai começar a bater a fome de novo, porque a digestão é muito rápido Então, ir em direção, não sou nutricionista, claro, mas ir em direção, eu sempre digo, dos alimentos que te deem menos caloria e te deixam mais saciados por mais tempo. Então, esse é o grande objetivo. E para isso, existem trabalhos de nutricionistas assim, fantásticos que conseguem equilibrar tu, o teu dia a dia. Mas o ponto fundamental é sentar, parar e comer. Esse negócio de atropelar é, refeição é a pior besteira que o ser humano pode fazer. Então, tomar um bom café, 30, 40 minutos, 20 minutos é o que eu tenho? Então, vou me adaptar aos meus 20 minutos. 30, 40 minutos, 20 minutos, um almoço? Então, vou me adaptar a esse. Né? É, e lembrar sempre dos beliscos, né O bilisco é uma coisa assim, que eu digo para os meus pacientes, ah, mas eu nem como nada, pode ver, ó, meu prato no almoço é pequenininho, eu nem como. Só que vai lá, um pedacinho de bolo, mais um pedacinho de chocolate, mais um café com açúcar, dali a pouco mais uma bala de goma, mais um pedacinho... Quando você viu, já foram mais de 1.200 calorias, que um prato de arroz e feijão muitas vezes não tem, né? E a saciedade ela se torna muito pequena, então logo depois o, o, o paciente já quer se alimentar. Então esses cuidados são cuidados muito simples, que qualquer ser humano, qualquer pessoa pode ter, mas o fundamental é ter o seu tempo. Isso que você falou faz uma certa me viu uma, uma, uma imagem agora na cabeça, dando que surgiu a palavra lar, né? A palavra lar, ela foi um diminutivo da palavra lareira, porque os nossos amigos da caverna se reuniam em volta da lareira para conversar, para comer, para se alimentar, né? E aí, ah, vamos vamos o lar, que era E hoje, o nosso ritmo de vida globalizado, numa velocidade extrema, você está perdendo essa lareira, né? esse, esse ambiente de sentar, conversar. E às vezes o filho está lá no celular, a mãe na, no olho na TV e quando você vê, comeu e nem percebeu o que está comendo. comendo. Doutor, há uma tendência hoje que se fala muito dos industrializados. É um perigo aí? Há excesso? Como que o senhor vê essa questão da alimentação industrializada? Sem dúvida. Pega o pão. Você pega o próprio pão, que você, que você tem aí o pão de esses pães que você compra em saco um plástico, né? É, e compara com um pão francês normal. Deixa os dois, fabrique os dois na mesmo exato instante e deixe para ver qual que vai durar mais. Então é óbvio que aquele pão industrializado de saquinho plástico vai durar muito mais. Por quê? Porque se você for ver lá, vai ter corante, vai ter conservante, ácido ascórbico, principalmente. É uma série de produtos que geram aumento de gastrite, aumento da ingestão de sódio, alteração de todo é, o teu metabolismo. Então, esses alimentos industrializados, que estão vindo com cada vez mais força, é, com certeza eles estão deixando a nossa saúde muito mais debilitada, mas extremamente mais debilitada. Né? Onde já se viu um pão francês que no outro dia ele já não está servindo, um pão industrializado dura às vezes 3, 4, 5 dias fora da geladeira. Então, não só do pão, nós estamos falando é, embutidos, é, salames. É, você pega esses salames do interior, coloniais, eles são o que? A base de sal. Basicamente, a conserva deles é a base de sal. Outros tipos de salame, não. Só você lê lá na, na embalagem. Salgadinhos hoje, a criançada se alimenta com essas porcaria aí. Desculpa, perdão da palavra, mas é muito corante, é muito químico, é... Sabe, é uma quantidade enorme, né? e a gente não vê mais é, quase a criança pedindo por realmente comida, que é o que vai manter. E aí aumenta o índice de obesidade. Né? Hoje a gente tem no Brasil, 60% dos, das pessoas no Brasil estão em sobrepeso, e em torno de 15% a 16% estão obesos. Nós, ou seja, nós estamos falando de 30 mais de 30 milhões de pessoas obesas, com MC acima de 35, que precisam de tratamento, e na maioria das vezes cirúrgico. Por quê? Porque desde o seu começar lá, com três, quatro, cinco, oito anos, chegaram na adolescência obeso. E o que é pior, se esse adolescente chega obeso, ele tem 80% de chance de se tornar um adulto obeso. O cuidado com a alimentação. E aí entra muito aquilo que a gente estava conversando agora em off, que é o, o exemplo, né? O exemplo ele vale muito mais do que a palavra. Não adianta você chegar para o seu filho e falar, ai não coma isso, e você mesmo come. Ah, não faça isso. E você mesmo faça. Você tem que adquirir o hábito para ele poder adquirir o hábito também. né? Então você vai comer o seu feijão, o seu arroz, vai sentar para comer. Eu sei que muita gente não pode. Mas uma janta bem feita, como você falou, um bom café da manhã, desligar a TV aquele momento, eu acho que essas coisas se perderam e elas precisam ser reavivadas. né? E aí com certeza a gente tem uma qualidade de vida melhor, não só alimentar, mas né, nos demais quesitos. aí. Doutor, eu... Eu não sei quanto tempo faz, mas foi bem no meu começo de carreira de jornalista. Eu não vou chutar aqui por não, caso da, não vou lembrar, mas é 15, 20 anos atrás. Eu conversei com o um médico e ele falou sempre pra mim assim, Douglas, é, 40, 50% das pessoas que vêm no meu consultório não necessariamente precisavam estar aqui. Deveria estar num, psicolo, num psicólogo. É, são problemas mentais, as pessoas. É, às vezes precisa nem de médico, às vezes é conversar, as pessoas não têm com quem conversar. Doutor, de, de, desses 10 anos, pra, pra, vamos imaginar 10 anos atrás aí, mudou muita coisa? Como que o senhor vê a relação das, da saúde mental das pessoas em relação à sua saúde? Mudou, mudou para mais. Isso que você está falando é mais ainda. Ele é mais atuante hoje em dia. Então a gente vê que hoje as pessoas realmente têm carência de ter alguém para que sente e escute ela. Muitas vezes não é, como a gente falou, uma doença orgânica, é uma doença mental mesmo, psicológica, que precisa de alguém que escute ela, que entenda, e, e eu sempre aprendi isso com meus professores, dizia assim, escute o que o teu doente está te falando, ele sabe, melhor que ele para conhecer o corpo dele não existe. Se ele está dizendo que tem alguma coisa errada, investigue, porque tem. E se ele está te dizendo que olha, eu não estou bem, eu não estou bem, eu não estou bem, Realmente, você precisa ver esse bem: é orgânico ou é mental, é psicológico? Muitas vezes é só o psicológico, e o fato dele desabafar, você às vezes só escutar. Você não precisa nem muito causar ideias mirabolantes, ele não quer isso. Ele sabe que você não vai resolver o problema dele no sentido pessoal, né? Problema de família, problema da casa, com os filhos. Mas ele desabafar, você escutar, isso para ele já melhora bastante. Eu acho que esse mundo de internet ele ajudou, facilita muito, mas ele também cortou muito essa interação entre as pessoas, né? as pessoas elas não interagem, hoje elas vivem mais esperando o like numa postagem do que esperando alguém te ligar e te mandar uma mensagem, pô muito obrigado, valeu, olha, pô, eu tive agora no final de semana, eu não estava não aqui, teve um colega meu que teve que reabordar, reoperar um paciente meu que acabou tendo um sangramento 10 dias depois de uma cirurgia, pô, liguei e falei, muito obrigado, meu irmão, muito obrigado. Agradecer de coração, olha, pô, salvou o cara. Então essas coisas, eu acho, sabe, ter aquele aquele estímulo de poder agradar também o outro, não esperar só que o outro te agrade. Então acho que essas coisas assim mudaram bastante e é uma coisa que eu sempre objetivei, que eu não gostava do ambiente de Curitiba, sabe, você parecia que você era mais um, aqui não bem tratado, as pessoas te reconhecem, elas gostam do teu serviço elas valorizam o teu serviço eu não estou dizendo questão financeira eu estou dizendo de questão pessoal mesmo entendeu? Agora mesmo ó, se pegar aqui eu acabei de receber uma mensagem final de semana eu vi uma tomografia tava estava longe, só vi a tomografia eu orientei, oh, faça isso isso é ginecológico, pô doutor, quanto que eu te devo? nada, eu não quero nada, eu quero que você fique bem eu não fiz nada, eu só orientei então essas coisas de valorizar, né, e não só na medicina. Eu acho que valorizar o amigo, valorizar a pessoa. Você tá passando a rua que nem esse dia, você tá passando a rua parando para conversar. Pô, como é que é, como é que não é? Então se perdeu muito isso. Eu acho que a gente tem que voltar. Infelizmente, né? nem todos. Né? A gente sabe que lidam dessa forma, mas eu acho que se a gente fizer um pouquinho, sabe, a gente fazendo um pouco, a gente começa a melhorar o ambiente muito próximo, bem. né? Sabe, eu tenho uma amiga que ela tem uma ela trabalha com festas, né? E aí um dia ela tava um final de semana ela tinha alocado o espaço lá e falou: ó, "Hoje vai terminar cedo a nossa locação, porque nessa locação não tem bebida, né? Então, quando há bebida, diz que se prolonga a locação, né? E como você falou, às vezes as pessoas às vezes estão juntas por causa do ambiente, o caso de interesses, né? E não por causa da conversa em si, né? Doutor, você tocou numa situação ali, estava longe, estava numa outra cidade e fez um atendimento pelo WhatsApp, enfim. Chegou novas tecnologias hoje, né? Você fala da telemedicina, inclusive, operação à distância. Como que o senhor vê essa questão dos avanços tecnológicos dentro da área da medicina, que é uma área muito de contato, de de estar tá junto, olho no olho? Eu, na minha opinião, assim, muitas coisas ela é muito bem-vinda. Principalmente no sentido de você estar é, divulgando o seu trabalho. Para que as pessoas reconheçam reconhe em você. Não, está aqui, esse é o profissional, o trabalho dele é esse. Eu acho muito legal isso. Mas eu acho que tem um limite. E às vezes tem coisas que não estão sendo respeitadas. Por exemplo, a gente vê muitos colegas médicos. Né, eu vou falar da minha profissão. Que eu acho que extrapolaram demais esse limite, assim no sentido de promover é, curas ou promover tratamentos vou dizer assim totalmente antiéticos sabe totalmente a gente eu estava vendo ali num grupo do, do, da, da faculdade colega que postou é, sobre manipulação de anabolizantes Cara, isso é uma coisa que é extremamente regrado e o pessoal vende isso como se fosse um comércio e não sabe a gravidade desse troço, sabe? Eu já tive conhecidos colegas médicos que morreram com 40 anos por tumor de fígado, com câncer de fígado, por usar esteroide anabolizante. Então essas coisas se tornaram assim uma comercialização, sabe? Que hoje a pessoa ela paga para ter uma estética, mas ela não se preocupa nem um pouco, às vezes, em fazer um tratamento, fazer um check-up, fazer... Ela só quer esse mundo de aparência, da impressão. Não estou dizendo que é todo mundo, óbvio que não. Mas a gente, eu acho que teria que unir os dois, nem, nem os extremos. Então a tecnologia, ela, ela ajuda muito, mas eu estou vendo muitos excessos. Questão de atendimento, eu acho que o atendimento médico, eu ainda sou da época que tem que ter o contato físico, o sentir o paciente, sabe? Olhar o paciente e dizer, hum, uma coisa errada aí, sabe? Isso eu aprendi com um professor meu lá na evangélica, na faculdade evangélica. Ele olhava assim, tem alguma coisa esquisita, aí. ainda eu não sei o que é, mas eu sei que tem alguma coisa esquisita aí. Então ele vai, vai investigar, então esse contato você não consegue ter via internet. né? Sim. O que a gente faz muito é ajudas. olha, meu filho fez um exame, será que daria para dar uma olhada se alguma coisa é urgente, principalmente tomografia, pacientes que já operaram com a gente, a gente ajuda, não tem problema e tal. Mas eu acho que tem, tem um limite. Consultas online, para algumas especialidades, eu acho que até vai, mas por exemplo, para mim, que eu sou cirurgião, não adianta, eu tenho que botar a mão na barriga. Eu, eu digo assim, ó, se eu não botar a mão na barriga, eu não sei. Às vezes ali falando, o paciente ele fala um negócio, eu acho que é bem mais sério, bota a mão na barriga, ufa, não é, graças a Deus. Ou o paciente tá ali, eu vejo que ele tá meio pálido, bota na barriga, eu falo, não, tem coisa grave aqui. Então, o, o palpar ele ainda é soberano, não existe. Eu, obviamente, o doutor João, é o meu médico também. E eu, eu lembro da última vez que eu fui lá, deitei na maca, o senhor apalpou e fez algumas perguntas. Né? E, é, tem isso muito, né? Do, do, esse tato médico, saber o que, que tem ali. Inclusive, um, um, um, falando em toque, é, tem um exame que os homens fogem também, né? E que é um exame que tem o um exame de sangue, mas o toque ainda é, um, segundo os médicos, às vezes é essencial que ser feito. Mas o homem tem um certo preconceito, doutor. Por que, que será que os homens morrem, em média, sete anos mais antes que as mulheres, porque não tem cuidados? Não é só do toque, é de tudo. Todo mundo que está escutando essa entrevista, escutou já ou escuta de alguém dizer assim, eu tenho 80 anos... Tenho 70 anos e nunca, nunca fui, fui no médico. médico. Uhum. Minha saúde é de ferro. Tomo no máximo uma dipirona, um AS infantil de vez em quando. Só que esse paciente é o que eu mais tenho medo. Porque quando ele fica doente, Vai. quando ele chega para mim, ele já chega numa situação muito avançada. Ao contrário das mulheres, que a grande maioria das mulheres não. Elas sentiram qualquer coisinha, elas já... Opa! Um Normalmente elas estão todos com os exames em dia. Elas fazem todo o acompanhamento. Elas fazem os exames, principalmente da minha área, endoscopia, colono, ultrassom, elas já sabem o que elas têm. O homem não. O homem, ah, eu estou emagrecendo, mas ele tem 70 anos, nunca fez o exame de sangue. Aí quando você detecta, e próstata, a mesma coisa. Eu acho que é uma. Uma crença que ficou, uma. Uma, uma percepção ruim de achar que isso é menos masculino talvez quando não tem nada a ver eu digo para os pacientes assim olha eu prefiro é, é, levar um exame de toque do que ter que fazer uma cirurgia de próstata ou ficar e ficar impotente ou ter que fazer uma radioterapia ou ter que fazer um outro tratamento e, e, e obter um sei lá ou falecer né uh, então são várias complicações que por causa de um exame de toque que não é só para ver a próstata é para ver o reto é para ver o canal anal, para ver se não tem alguma doença. A gente aproveita e olha. Então, e a gente sabe que não adianta fazer só o PSA. O PSA isolado ele pega 40, 50% dos cânceres de próstata. O toque associado ao PSA ele vai pegar 80, 85. Então teria que ter pelo menos dois exames. E a pessoa acha que só o PSA vai resolver. Então essas, essas lendas que ficaram, elas têm que ser orientadas sim pelo médico. Eu acho que isso é importante. Saber que não adianta só ir lá fazer o PSA, tem que procurar um médico da tua confiança, um urologista da tua confiança e fazer o acompanhamento. Da mesma forma que a mulher tem o seu ginecologista, o homem tem que ter o seu urologista. Doutor, para nós chegarmos no fim do nosso café, nosso bate-papo, é, eu queria perguntar para ti, se nós, falamos no início de várias tantas coisas, qual que seria, digamos aí, os principais três conselhos que você daria para quem quer uma vida com saúde com mais qualidade de saúde? Eu sempre digo para os meus pacientes assim, ó, tudo é difícil, ser saudável é difícil, ser gordinho e não ter saúde é difícil, ser econômico, economizar dinheiro não é fácil, é difícil, ser gastador é difícil, chega ao final do mês, então não importa o caminho que você vai escolher, qual que te traz mais benefício? Né? É o caminho de você fazer uma atividade física, de você escolher bem os seus alimentos, de você passar mais tempo com a sua família, de você é, cultivar bons hábitos. Ah, mas eu não tenho horário. Olha, eu vou dizer para você, toda semana eu escuto alguém dizendo assim, eu não tenho horário, eu não tenho horário. Mas quando fica doente, tem que parar tudo e vai ter que arranjar na marra um horário. Então por que, que já não começa isso desde cedo? Vai fazer uma diferença tremenda na saúde. Comece de cedo, 30, 40 anos, se possível, antes, para você adquirir um hábito. Né? Faça atividade física. Se você só pode às 9 horas da noite, faça às 9 horas da noite. Aí ah, eu só posso sair às 6 da manhã, faça às 6 da manhã. Você não precisa ser definido, marombar, mas que você faça uma caminhada, uma atividade física. Você cuide de você também. Não esqueça dessa parte que é fundamental. Senão você só fica no trabalho, no trabalho, no trabalho, no trabalho e aquilo vai te consumindo de tal forma que vai chegar uma hora que você já não vai mais ter saúde. Outra coisa que eu digo, ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Não adianta. Nós só não somos insubstituíveis para a nossa família. E o que muitas vezes a gente esquece. As pessoas esquecem. Dão muito mais valor às vezes para um cliente um... do que a sua família. Então, em primeiro lugar tem que ser a família. Se acontecer qualquer coisa, a tua família em primeiro lugar. Porque essa sim, essa vai te manter. Essa é o que vai cuidar de você. Essa é o que vai fazer as coisas para você. E eu acho que em terceiro, é fazer uma atividade que você goste, que tire da tua rotina, né? Eu acho que fazer uma atividade, não precisa ser física, pode ser atividade, às vezes, uma pintura, alguma coisa, que tire um pouco da tua rotina e deixe a tua cabeça sã. Isso é fundamental, porque senão, o dia, hoje em dia, o jeito que estão as coisas, cara, ninguém aguenta, ninguém aguenta. Você chega uma hora, ou você vai surtar, ou você vai começar com aquelas síndromes de burnout, que você vai, sabe? vai chegar uma hora você vai aí as pessoas falam nossa mas fulano teve um comportamento né mas ele foi engolindo aquilo anos e meses e anos e anos e anos e anos às vezes desfocar um pouco desses problemas acho que esses são os três grandes conselhos cuidar do seu corpo da sua cabeça e da sua família eu acho que se tivesse que dar os três conselhos acho que é, acho que é isso aí para você seguir uma uma vida melhor aí. Doutor, eu acho que a gente teria tempo para passar a tarde conversando aqui, né? E acho que o papo foi muito bom. Para você que nos acompanha, deixa nos comentários que tema que você gostaria, que conversa que você gostaria que eu tivesse com o Dr. Francisco. Um tema, uma... sei lá, alguma coisa que você queria ouvir do doutor. Deixa nos comentários, que aí a gente vai fazer a pergunta para ele numa próxima entrevista. Para você que nos acompanha pelo rádio, pela web rádio do Rio Mafra Mix, vai lá nas redes sociais... Né? procura a entrevista com o Dr. João e deixe lá a sua, a sua pergunta. E a gente vai ter um prazer enorme de trazer o doutor aqui para um bate-papo, conversar para mais um tema. Doutor, eu agradeço a sua presença, a sua participação. Acho que é sempre bom a gente conversar com pessoas que conhecem, dominam o assunto e fica convidado para a gente voltar a novas... Mas com certeza, eu que agradeço. E o Maframix é um parceiro nosso já de anos. Meu Deus do céu, já fui em. Em algumas entrevistas, no programa Dicas de Saúde também com a Lucimara, tive semana passada lá. Então, são programas muito gostosos, assim, que a gente vem divulgar um pouco é, das coisas que acontecem aqui em Mafra, né? É, eu sempre digo assim: hoje nós temos tecnologia aqui para fazer, olha, quase tudo, eu diria. E com ótimos profissionais, sabe? Então, as pessoas estarem podendo fazer o seu tratamento de saúde perto de casa não tem preço que pague. Então, eu tá podendo divulgar isso aí, para mim é uma honra, agradeço bastante. Nas redes sociais do doutor João é do João. Doutor João Francisco Cirurgião. Doutor Fran, João Francisco Cirurgião. Eu tenho acompanhado o trabalho que o doutor tem feito lá, fantástico. Praticamente quase toda semana tem um videozinho novo lá, um vídeo novo, com algum tema, alguma dica. Vale a pena hein, você acompanhar, seguir o doutor. Dr. João Francisco Cirurgião. Doutor, um abraço para o senhor Muito para toda obrigado, a sua família. Obrigado, Estamos à mesmo. disposição. Sim, e vamos comer podcast, né? <risos> vamos lá. Rio Mafra aqui você bem informado sempre.